Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, certo? Mas antes de começar o nosso passo a passo, aproveita aí ó, dá aquele joinha a, E se inscreve no canal também, ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado para o próximo vídeo, certo? Então vamos começar com mais um passo a passo, vamos lá é, Vamos começar reciclando sempre, né? Vocês sabem que, você sabe que eu adoro reciclar Então vamos fazer aqui um cogumelo primeiro, então vamos usar ó, essas vasilhas aqui ó, de doce aqui é para fazer o tronquinho do cogumelo ok? aí com essa fita aqui ó, vamos prender essas duas esses dois potes de doce, um no outro pronto só aqui ficou o tronco ó, certo? e agora vamos fazer a parte daqui do cogumelo então, vocês já me viram usando muito essa bacia aqui. Aí é o que eu vou fazer? Eu vou tirar toda essa parte aqui, ó. Ó, <risos> oh, pessoal, fica assim. Certo? Eu tirei toda essa parte aqui, ó. Aí agora, com essa. Essa maquininha de solda ou com a ponta de faca, você vai colocar aqui, no meio. Certo? Aí vai é fazer um furo aqui. e marcar aqui ó, do mesmo jeito do outro lado, ok, o furo e marcando aqui. Aqui que já está tirado, ok? Aí agora com o arame, ó. Vamos passar aqui onde nós fizemos aqui o furo, ó. Já passei de um espaço para o outro, agora vamos colocar aqui. aqui outra aí vamos só ó, ajeitar aqui O restante, ok? Então, pessoal, aqui ó, eu peguei esse arame aqui fino, aí envolvi em dois, ó. Aí dividi ao meio, ficou assim. Aí vamos ver o que vamos precisar para as pernas e para os braços, a medida certa, ó. 56. 56 cm de um lado e 56 cm do, do outro. Do mesmo jeito, é o outro arame, certo? É vamos pegar aqui. Mesmo jeito aqui as pernas, tá assim então pessoal, para ficar mais resistente, vamos passar aqui uma fita só para prender mais, a gente tem uma segurança, certo? É agora ó, pegar aqui colocar esse sapinho vai ficar aqui ó a ideia é que fique assim certo ó pessoal tem essa latinha aqui ó aqui é só cimento peneirado e areia aí eu vou colocar a distância daqui aí ele começa a envolver o nosso trabalho É assim, certo? E esse sapo não vai ficar aqui assim. Ó, a ideia é essa, ok? Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra a gente voltar com a modelagem, ok? Ó, pessoal, deu uma secada aqui. Nossa peça, o sapo, Vou deixar aqui o cogumelo certo e essa massa aqui que nós usamos sempre certo que é de areia e cimento então vamos começar a fazer esse acabamento de dentro ó. e a água misturada com cola e pode guardar também se quiser Ó pessoal já fez o acabamento aqui por dentro Agora vamos aqui. Ó, oh, pessoal, fica assim. Aí agora vamos chumbar o sapo aqui em cima, certo? Ó, oh, pessoal, vai ficar assim, encerra até amanhã E já tá tudo chumbado Todo, todo, todo Certo? Aí vamos esperar até amanhã Pra gente conseguir modelar ele Certo? Eu já vou deixar o assim aqui, ó Pra ele segurar o vaso ficar assim Certo? Pessoal, vamos agora começar a modelar o nosso sapo, vou tirar aqui a, o vasinho, certo? E a massa que vamos usar é essa mesmo, de cimento e areia. Ok? Começar aqui pelo corpo. Ó, pessoal, eu peguei aqui uma bolinha dessas de desodorante, ó. Aí parti ao meio pra colocar aqui, fazer o olho, certo? Vamos fazer duas bolinhas. ó oh, pessoal como ficou aqui ó vamos aqui fazer uma bondinha para quem quiser fazer viu Pessoal, agora vamos esperar por 24 horas Essa peça secar na sombra okay? Até amanhã Olá, Pessoal é... Vamos pintar agora O nosso sapo okay? E as tintas que vamos usar É essa aqui ó. Esses pigmentos xadrez Mas vocês podem estar usando a tinta que vocês tiverem em casa De tecido, artesanato certo? Aí fica a critério de vocês E agora é só seguir E aqui pessoal, já adiantei pintando os olhos deles de branco Certo? Então pessoal, já finalizei ó, com essa tinta spray Tinta não, verniz spray, certo? Mas essa parte fica a critério de vocês Já terminei aqui o nosso sapo para decorar jardim Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo E quem já gostou, se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado Gente, não esqueçam de compartilhar esse vídeo Nas redes sociais de vocês também Só assim vocês estão também é, nos ajudando E fortalecendo mais o nosso canal Ok? E o passo a passo é esse E até o um próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau E fiquem todos com Deus